Vejam que irônico, a gata dominadora e o menino crescido que mal pode fugir. Garoto. Contemplem. Esta mulher. Que não erra um arremesso. Será que ela vai mirar no corpo <risos> ou na cabeça? <risos> ou na cabeça <risos> <Uf>. <risos> sem graça. Bom dia, flor do dia. Que bom que acordou. Infelizmente, chegamos ao fim desse magnífico espetáculo. Como podem ver, o nosso convidado não tem mais forças para se levantar. E nós temos que enviar um presentinho para o morcego. Então, vamos ao grande final! Com vocês, o homem mais forte da Terra. Por favor, Sr. Benny, nos dê a honra. Será que o filho prodígio de Gota caiu no mundo da loucura? Não seja idiota. Você acha que esse é o grande final? Você acha que esse é o elemento mais, mais importante, importante de qualquer circo? A mágica. <risos> I Nessa noite, a polícia de Gotham recebeu o um chamado para o antigo circo Haley, onde foram encontrados alguns dos principais criminosos da cidade desacordados. Os detentos foram transferidos ao asilo Arkham, onde estarão presos até julgamento por delitos anteriores. Ainda nesta manhã, o departamento de polícia de Gotham reportou o desaparecimento do comissário James Gordon após 48 horas e também anunciou seu substituto temporário. Eu vou descobrir quem levou o meu pai. Olá, nerd. O que é o que é? Ninguém tem paciência pra fazer. Nem eu. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo de Gotham Silence. E se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe. Eu seria obrigado a fazer uma convidada com vocês.